Na E3 de 2019, a Konami se apresentou no penúltimo dia, no dia 11 de junho. E foi a última soft house a se apresentar naquele dia. E a sua apresentação no calendário oficial estava como anúncio especial. Muita gente especulava que seria um novo Castlevania. Mas às 5h30 da tarde, horário local de Los Angeles, o anúncio misterioso seguiu de um vídeo mostrando o Turbo Graphics. Só que numa versão mini videogame esse feito pela NEC em parceria com a Hudson Soft mas que a Konami tinha laços bem estreitos pois havia feito vários jogos para o sistema inclusive Castlevania Round of Blood um dos jogos mais caros do PC Engine quando retornaram o representante japonês da Konami mostrou além do Turbo Graphics Mini o Core Graphics e o PC Engine Mini depois dessa apresentação a mídia especializada se perguntou por que lançar o Turbo Graphics Mini já que não era um videogame tão conhecido e tão popular no ocidente. No entanto o PC Engine tem uma história bem marcante no Japão principalmente. E no vídeo de hoje vamos fazer os unboxing de todos os minis da família PC Engine e também mostrar para vocês como que é a interface deles explicar para você qual a importância desses consoles porque que ele fez sucesso aqui no Japão e não fez sucesso no restante do mundo além de umas coisinhas extras a mais também então bora no final da década de 70 e início da década de 80, o Japão estava passando por um crescimento bem rápido. Principalmente na sua indústria eletrônica. E esse crescimento barateou e consequentemente popularizou um equipamento eletroeletrônico que viria a estar em quase todas as casas aqui no Japão. O computador pessoal. E a empresa líder nesse segmento aqui no Japão era a NEC. Apesar de ter muitas empresas querendo vender computadores para os japoneses, Inclusive gigantes estrangeiras. A NEC por ter laços estreitos com o governo japonês. Que anos depois viria até a comprar parte de suas ações. E também por ela ser uma empresa japonesa. Entre aspas. Facilitou que 100% dos computadores comerciais fossem da marca NEC e isso acontece até hoje viu em 1983 a Nintendo lança seu family computer ou Famicom um console de videogame que dominaria o novo mercado por grande parte da década de 80 o que antes era visto como uma novidade um segmento de brinquedos acabou se tornando um nicho próprio pois videogame não era nem brinquedo nem computador além de ser mais barato que um computador e muito mais fácil de manusear para quem queria jogar seus games nesse meio tempo a Hudson também trabalhava numa nova mídia mais barata que os cartuchos e mais confiável que os disquetes e fitas cassetes originalmente eles testaram essa mídia nos computadores MSX com o nome de B cards a Hudson também tentou vender essa tecnologia para Nintendo mas ela não se interessou mas quando foram levar a ideia para a NEC ela achou interessante então a parceria entre Hudson e Neck aconteceu entre os anos de 1985 e 1986 mais ou menos nessa época a ideia inicial do PC Engine estava acontecendo ah e esses B cards para o PC Engine foram batizados de Rue Cards o nome PC Engine é derivado da linha de sucesso PC alguma coisa da NEC todo produto da NEC para o consumidor final começava com essas duas letras esse console foi desenvolvido para ser uma alternativa mais poderosa ao Famicom e ao Mark III também o concorrente mais próximo do Famicom em 1985 a parceria seria assim a NEC faria o hardware e a Hudson Soft faria o software, ou seja, os jogos. E como a Nintendo na época não tinha planos de lançar um sucessor para o Famicom, a ideia inicial era só fazer um console bem mais poderoso que o 8-bit da Nintendo. A NEC e a Hudson tinham uma coisa em comum. Elas queriam que o console fosse compacto e elegante. O PC Engine até hoje é o menor console já lançado. As melhores especificações técnicas e sem as práticas da Nintendo de centralizar toda a produção de jogos, mesmo para empresas terceirizadas, chamaram a atenção de soft houses de arcade, como a Namco e a Konami, que já não tinham boas relações com a Nintendo. Essas duas empresas de peso fizeram grandes jogos para o PC Engine. O PC Engine foi lançado em 1987 aqui no Japão E eu volto a falar, ele foi lançado para competir com o Famicom Que na época não tinha nenhum concorrente à altura O Mark III estava num distante segundo lugar E o lançamento do PC Engine foi um sucesso Para vocês terem ideia, no primeiro mês foram vendidos mais de meio milhão de unidades o PC Engine foi o console mais vendido no Japão em 1988 destronando a Nintendo com seu todo poderoso Famicom e dando uma enorme dor de cabeça na SEGA e seus consoles Mark III, Master System que era a versão mais completa do Mark III que havia sido relançado e o seu novo console, o SEGA Mega Drive após essa vitória a NEC olhou para o futuro e lançou o CD-ROM 2 em dezembro daquele mesmo ano o que fez o pc engine seu primeiro console a usar a mídia de cd na história em abril de 1989 o pc engine dominava 50% do mercado de videogames aqui no japão com um milhão e meio de unidades vendidas no total nesse ano o pc engine ganhou três novas versões o core graphics o super graphics e o PC Engine Shuttle, todos esses lançados apenas aqui no Japão E também em 1989, era lançado o Turbo Graphics 16 nos Estados Unidos E no final do ano, a Nintendo revelava que estava trabalhando no seu novo console Substituto do Famicom, o Super Famicom barra Super Nintendo O lançamento do Super Famicom em 1990, levaram a NEC a lançar o PC Engine Duo e também uma versão reprojetada do PC Engine Core Graphics, o PC Engine Core Graphics 2. E o modelo original, aquele branquinho, foi descontinuado. A NEC ficou bem relutante em levar o PC Engine para a Europa. Porque em toda a Europa, o que fazia sucesso eram os computadores consolizados. Mas mesmo assim, Reino Unido e Espanha receberam o PC Engine, só que em forma do Turbo Graphics. A França recebeu os modelos de PC Engine, distribuídos oficialmente por uma empresa chamada Sodipen. Na Finlândia, o PC Engine foi distribuído pela Pretty Byte em 1989. Na Grécia, o mesmo PC Engine japonês foi importado pela Athens Club em 1990. Na África do Sul, o PC Engine chegou na forma do PC Engine Shuttle. Distribuído por várias empresas o PC Engine também teve versões portáteis O PC Engine GT Também chamado de Turbo Graphics Express no ocidente Também teve o PC Engine LT Também teve uma versão do Sharp X1 Que lia os look cards do PC Engine No auge do PC Engine em 1980 Foram apresentados vários acessórios para o PC Engine Como teclado, tela LCD Um aparelho leitor de CD Um HD um monitor, até mesmo o modem tinha para o PC Engine Mas esses acessórios não viram a luz do dia Talvez porque em 1989 ele teve uma decaída O PC Engine também teve clones O Jamiko PC Boy, é um clone chinês O V-Star 16, um clone coreano o Superboy, UFO e Power Play que eram iguais e eram clones coreanos eu já falei para vocês que o PC Engine tem muito mais a ver com a terceira geração do que com a quarta geração de videogames exatamente por suas características tem um controle de dois botões ser um processador central de 8-bit e várias outras coisas mas os especialistas classificaram como o primeiro console da quarta geração exatamente pelo salto gráfico que ela tinha em relação ao Famicom ou NES 8-bit ele fez um imenso sucesso aqui no Japão mas no acidente deu ruim os motivos na minha opinião talvez seriam um lançamento tardio no Ocidente. E depois que foi lançado, foi colocado como concorrente do Mega Drive e do Super Famicom. Sendo que com esses dois, realmente, ele era inferior. E a falta de distribuição mundial, principalmente na Europa. Todos esses motivos fizeram que ele não tivesse sucesso no restante do mundo. Pronto, agora você está apresentado e familiarizado com o PC Engine. Agora podemos fazer um unboxing de todos os modelos mini dele. O PC Engine Mini, o Core Graphics Mini e o Turbo Graphics Mini. E depois eu boto para funcionar. A caixa do PC Engine Mini é idêntica à caixa do PC Engine original. Só mudando as especificações do aparelho e o logo da NEC que não está mais lá. A lateral tem a logo do PC Engine e ao lado escrito PC Engine em katacaná. Na parte de baixo, novamente o logo do PC Engine. A imagem do PC Engine mini e novamente escrito PC Engine em katacaná. Na parte de trás, a lista de jogos do aparelho possui 34 jogos de PC Engine. 24 jogos de Turbo graphics 16 totalizando 58 jogos abrindo tem um manual preto e branco em papel sulfite o controle é o primeiro modelo ainda sem turbo são dois botões de ação e os botões Select e Run na parte de baixo o nome Konami e o número de série também vem um cabo USB Mini e um cabo HDMI comparando o controle original com o do Mini dá para perceber que são idênticos só o logo da NEC, que não tem no controle Mini. Na parte de trás do controle original, não tem adesivos. É tudo gravado em alto relevo. O PC Engine Mini e o PC Engine original, não tem tanta diferença de tamanho assim. Na parte de trás do aparelho, acontece a mesma coisa que com os controles. No Mini tem adesivos. E no original é tudo gravado em alto relevo. Na parte da frente há duas entradas USB no mini e no original apenas uma entrada redondinha do controle. A entrada dos RU cards nos minis não existe, a chave liga e desliga é semelhante. Na traseira do original tem uma expansão e nos minis as entradas USB e saída HDMI. A caixa do Core Graphics Mini também é uma reprodução do original logo de cara você vê em destaque o controle que já vem com turbo acima o aparelho é bem semelhante ao PC Engine só que com uma cor mais para o chumbo na lateral o logo do PC Engine e logo abaixo escrito Core Graphics abaixo as instruções em inglês Francês, italiano, alemão e espanhol. Ao lado, um aviso em francês, numa caixa vermelha, dizendo que algumas pessoas devem tomar precauções ao jogar alguns games do aparelho e ver no manual. Sinistro, hein? Na parte de trás da caixa, mostra os jogos. E já observamos uma diferença: na parte do PC Engine, falta o jogo Tokimeki Memorial, que é um jogo de namoro da Konami que fez bastante sucesso por aqui. Tanto que ganhou várias sequências. Outra diferença é o jogo Splatterhouse, House, que está na parte do Turbo Graphics. Vocês sabem que no Splitter House do PC Engine, Rick, o personagem principal, usa uma máscara bem parecida com a do Jason do filme sexta-feira 13 já no turbo graphics a máscara dele é roxa claro deve ser para não ficar tão descarado a homenagem até coloquei as caixas uma do lado da outra para vocês poderem comparar os jogos tirando da caixa já observamos que o manual é bem maior que o do PC Engine controle lindão demais já com turbo, essas combinações de cores eu achei incrível e também claro vem com cabo HDMI e cabo USB mini o Core Graphics é bem bonito, você vê esse detalhe que parece um círculo em volta da logo eu não tenho o Core Graphics, mas tenho o Core Graphics 2 e sinceramente o Core Graphics eu achei mais bonito eu gosto realmente desse tom de azul dele mas o Core Graphics 2 serve para comparar o tamanho deles e ver que o mini também não é tão mini assim. Na parte de trás, a mesma coisa dos modelos anteriores, adesivo em vez de alto relevo. O resto é tudo bem semelhante ao modelo anterior. Tudo que tinha no PC Engine, tem no Core Graphics. Agora, vamos para o Turbo Graphics 16. A caixa do Turbo Graphics 16 não é igual ao modelo original. Eu acho que é por ter uma imagem de uma pessoa. Aí para evitar problemas, só aproveitaram as cores e o design. Na parte de baixo, vocês veem um dos maiores erros, na minha opinião, do fracasso do Turbo Graphics 16 Olha só esse selo. Com a frase Next Generation Videogame, ou videogame da próxima geração. Na verdade, ele era ótimo para competir na geração anterior, a terceira, geração do Master System e do Nintendinho. Mas na quarta geração, deu ruim. Mas não é só isso. Realmente tiveram poucos jogos que agradassem o público ocidental. E lá no canto, a logo do TurboGrafx-16. Na lateral, está escrito TurboGrafx-16, num fundo branco. Mostrando os jogos, são exatamente os mesmos da versão Core Graphics. A única mudança é que os jogos do Turbo Graphics estão na parte de cima e do PC Engine na parte de baixo. Abrindo a caixa, aparece sempre o manual e aqui está o Turbo Graphics 16. Eu vou confessar que foi o modelo que eu mais gostei e achei mais bonito ele tem o dobro do tamanho dos outros minis essa parte de trás ali ela é encaixada e aí você consegue colocar o cabo HDMI e micro USB ficando escondido o controle é basicamente o mesmo do Core Graphics com Turbo mas com as artes do Turbo Graphics 16 a minha mesa de trabalho é preta não é a cor ideal para esses consoles que também tem uma tonalidade mais escura mas tá aí para vocês Todos os minis da família PC Engine. Logo que você liga qualquer um dos minis, aparece o idioma que você quer que os menus estejam. Os idiomas disponíveis são japonês, inglês, francês, italiano, alemão e espanhol. Essa seleção acontece apenas na primeira vez que você liga o aparelho. Nas próximas, já fica gravado o idioma que você escolheu. Depois de escolher o idioma, a tela vai para a seleção de jogos. E dependendo do modelo que você comprou, se for PC Engine, começa com jogos de PC Engine. Nesse caso, começa com os jogos de TurboGrafx 16. Eu vou ir passando os jogos para vocês verem quais games tem o TurboGrafx 16 e eu vi muitas pessoas dizendo quando eu passei esse vídeo que esse era um dos motivos do Turbo Graphics 16 não ter feito tanto sucesso pelo menos por essa seleção não tinha tantos jogos com apelo para o público ocidental mas diz aí a sua opinião se você acha que esses jogos que estão passando realmente eles não tinham tanto apelo para o público ocidental aqui embaixo no cantinho tem um menu essa primeira opção é para ver o manual online se você quiser, é só apontar o seu leitor de QR Code e você vai ser direcionado para o manual online dos PC Engine Mini. A segunda opção é para mudança de idioma. Caso você queira mudar para outro idioma, essa é a sua opção, a segunda opção do menu. A terceira opção é para o formato que você quer ver do jogo. E tem cinco formatos. A última, inclusive, é o layout do Turbo Graphics Express ou PC Engine GT. Seguindo a quarta opção, são os papéis de parede dá para escolher entre quatro modelos na quinta opção você escolhe entre o tema claro do PC Engine ou escuro do core graphics isso é questão de gosto mesmo a sexta opção são os créditos e essa última opção é para restaurar as configurações originais de fábrica esse ícone aqui do lado serve para você ordenar a lista de jogos pode ser por data de lançamento por ordem alfabética ou por formato Rucard ou CD-ROM esse último ícone é para irmos para outros jogos no caso os jogos do sistema PC Engine clicando aparece essa animação de TV desligando. Vou fazer o mesmo que eu fiz com o TurboGrafx 16, e deixar passando os jogos que estão disponíveis no catálogo do PC Engine, para vocês verem se realmente vale a pena comprar um PC Engine Mini. Eu creio que aqui o jogo mais valioso que tenha do PC Engine, seja o Castlevania Round of Blood, que é um dos jogos mais caros do sistema. Eu mesmo nunca consegui comprar um aqui no Japão, em razão do seu valor ser muito alto. Vou colocar esse jogo aqui do Bomberman pra a gente ver como que é a animação de entrada do jogo. Bem legal essa animação do Rucard entrando e tem até um sonzinho assim que parece de um CD rodando. E tá aí o design do PC Engine barra Core Graphics barra Turbo Graphics 16 Mini. Mas e aí, você conhecia o PC Engine? Se conhecia, já jogou algum game desse console? Me fala aí nos comentários. E não se esquece, me segue lá no Instagram e no Twitter, arroba que lá eu posto bastidores do canal e itens que eu ainda não mostrei aqui. Arroba Instagram e Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais.